vamos dar continuidade à nossa disciplina de leitura e produção e hoje vamos falar um pouco sobre a produção textual em si. Vamos começar abordando a estrutura do parágrafo e do texto. O que é um parágrafo? É a maior unidade redacional de um texto longo. O parágrafo contribui para a progressão do texto e cada uma dessas unidades deve conter uma nova perspectiva sobre o mesmo assunto. Esse é um ponto muito importante para que você não se esqueça de que, quando tiver uma ideia, deve completar todas as informações dessa ideia dentro do mesmo parágrafo, falando, obviamente, a respeito de um tema. Quando você for passar para uma nova ideia, deve construir um novo parágrafo. Cada parágrafo tem a sua própria ideia principal, que gira em torno da ideia principal do texto como um todo. Essa ideia nós chamamos de ideia núcleo, Geralmente ela aparece no início do parágrafo e é importante porque situa os nossos leitores sobre o que vamos abordar dentro daquela unidade textual, daquele parágrafo. O que você deve fazer para construir um parágrafo? Escolher o assunto que você vai abordar, delimitar o pensamento em torno do tal assunto e definir um objetivo do texto. É importante delimitar como uma fase prévia de preparação para a sua escrita, na qual você vai jogar fora os elementos, por exemplo, sobre os quais você não consegue ter argumentos ou ideias que você tem que são muito esparsas, que estão mais superficiais. E escolher as melhores ideias para construir o seu texto, aquelas que você sabe defender e abordar. Qual é a estrutura interna de um parágrafo? O tópico frasal ou ideia núcleo, que é a delimitação do assunto. O desenvolvimento, no qual você apresenta ideias associadas, exemplos, argumentos. E a conclusão, o fechamento em que você pode propor uma reflexão ao leitor. Não necessariamente essa reflexão é obrigatória. Você pode simplesmente amarrar as ideias que foram apresentadas naquele parágrafo. Há diferentes formas de construir o tópico frasal que podem ser desde uma exposição de definição, uma pergunta ou apenas uma declaração inicial, como é mais comum. Vejam um exemplo de parágrafo. As novas tecnologias têm alterado significativamente as práticas e a formação de profissionais nos diversos segmentos sociais e alguns exemplos ilustram a abrangência de tais mudanças. Esse é o tópico frasal. Esse exemplo está no material de vocês. Vejamos o caso da videoconferência. É uma solução recente que permite aos usuários economia de tempo e de recursos, evitando deslocamento físico e redução nos gastos com viagens. Outra área bastante impactada é a educação. O ensino à distância agrega recursos tecnológicos, como a videoaula, entre outros, permitindo mudanças de hábitos e atitudes diante da formação intelectual. Na área médica, a investigação e o tratamento de doenças ocorrem com o auxílio da informática, possibilitando resultados mais precisos. Então, desde a apresentação da videoconferência, passando pelo tema da educação e chegando à área médica, nós temos o desenvolvimento. Por certo, esses são apenas alguns exemplos dessa nova realidade que devemos saudar mas para a qual devemos estar preparados. E aqui nós temos a conclusão. O que fazer para criar um bom texto dissertativo? E o destaque do dissertativo é por conta do texto da nossa aula de Ilhesca e Silva, que após apresentarem o parágrafo, nos trazem ideias em torno desse tipo textual. Bem, você precisa de criticidade, uma vez que, o seu texto vai defender algum ponto de vista e, para tanto, você precisa de argumentos. Você também precisa se preocupar com a clareza das ideias. Por exemplo, um vocabulário preciso, a utilização da norma adequada, por exemplo, a norma culta. Tudo isso é importante para que os leitores compreendam a sua exposição. Mas também você não deve esquecer a unidade. Por quê? não devemos fugir do assunto para observar detalhes e significantes a coerência é um outro dado importante você já conhece porque é um fator de textualidade que diz respeito à interpretação que diz respeito sobretudo à correlação entre as ideias lembre-se que essa correlação também pode se dar pelos elementos coesivos e por fim a organização dos parágrafos, uma vez que você não deve fragmentar a mesma ideia em vários parágrafos, ou seja, você deve uma ideia sobre aquele assunto dentro de um mesmo parágrafo. Começou outra ideia, comece outro parágrafo. Vamos falar um pouco, então, sobre o planejamento do texto como um todo. O sentido é uma construção que depende do autor e do leitor e da atenção que esses dedicam ao texto, Cada um à sua maneira e seu tempo. O leitor compreende um texto a partir do dito, mas também a partir das pistas deixadas pelo autor. Quais são essas pistas? As linguísticas, o autor pode escolher, como eu disse anteriormente, um vocabulário específico, um vocabulário técnico, pode usar um conceito abstrato, mas explicar esse conceito para o leitor. Enfim, pode se manifestar, inclusive emocionalmente, dentro daquele texto, por meio das pistas linguísticas. Mas você também precisa prestar atenção aos itens não linguísticos, como, por exemplo, desenhos, o local de uma palavra no texto, qual é o tamanho da fonte e outros mais. Pense, por exemplo, num jornal impresso, em que é muito importante observar a divisão da informação visual e verbal dentro da primeira página. Então, nós temos ali diferentes tamanhos de fontes, alguns títulos que estão em negrito, algumas palavras que ganham destaque. Isso tudo é uma pista não linguística para que você compreenda melhor o texto que é apresentado. Para produzir um texto, você precisa, portanto, calcular o que deve ser explicitado e o que não deve que Elias em um dos seus textos apresenta a ideia de iceberg ou seja nós vemos uma parte bem menor do texto mas na profundidade há muitas outras informações que precisam ser consideradas para uma leitura adequada e se você está produzindo um texto lembre-se de que todos os textos trabalham com informações inferíveis o que é isso os conhecimentos que o produtor do texto acredita que são compartilhados com o leitor ouvinte e que este vai acessar facilmente. Então, uma das maneiras que você tem para calcular essa informação que deve ser explicitada e a que não deve, é justamente pensar quem vai ler o seu texto, quem é, na verdade, o seu público-alvo original. A partir daí, você pode pressupor o que esses leitores já conhecem e omitir essas informações, esperando que eles consigam recuperá-las na sua leitura. Para amarrar o texto, quais são as perguntas que você precisa fazer, de acordo com o Elias? Do que vou tratar? Do que eu ainda estou tratando? Sob que perspectiva isso acontece? E como amarrar as pontas e estabelecer pontes? pois é sempre preciso fazer uma leitura depois de que o nosso texto está pronto para verificar se não deixamos nenhuma ideia sobrando, uma ideia que foi iniciada, mas que você não completou, sempre lembrando que apesar de algumas informações serem inferíveis, você precisa ter sempre clareza no seu texto para que os leitores se compreendam sem muitas dificuldades. Se você é leitor do texto, então você deve prestar atenção, por exemplo, ao título que foi dado pelo autor e aos referentes introduzidos e retomados pelo processo coesivo. Ou vários processos coesivos, na verdade. Daí você deve preencher as lacunas a partir dos conhecimentos variados que você já tem. Conhecimentos linguísticos, conhecimentos de mundo, conhecimentos interacionais. Porque nenhum texto diz todas as coisas, ou seja, nenhum texto nos dá as informações de maneira integral. E essas são as nossas referências de hoje, recomendo a leitura de ambos os textos. Obrigada e até a próxima.